O Simple não é humano e o Fallen não tá velho. Maui, how fast that was? <laughs> And Simple. Oh, O Johnny usou o cupom RIO2022 no CSGO.net e ganhou essa linda K47 Arabesca Dourada com adesivos dourados nos times brasileiros. Mas calma, ainda não acabou. Até o final do mês, quem utilizar o cupom RIO2022 no CSGO.net participa do sorteio de 5 facas Doppler. CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skin de CSGO. Link do site e do formulário tá na descrição. O tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliar. Seja unê, pesa mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, rapaziada Seguinte, hoje os Flicks mais brutais do CSGO Nesse ano de 2022 90% do vídeo, clipes De flicks que foram feitos em torneios Profissionais, porém Tem alguns clipes aí de flicks De pro players, porém flicks Feitos em live, e não em um torneio profissional Mas assim, impressiona é Impressiona mesmo Dead. que One guy, one guy. Esse vídeo aqui tá muito da hora, impressiona Assista o vídeo até o final e depois Comenta aí na sua opinião qual foi o flick Mais insano, mais difícil E justifique a sua resposta, fechou? Vamos ver se a maioria aí concorda Eu vou dar a minha opinião no final também Se inscreva no canal que o meu senhor vai ter um milhão de inscritos e falta pouco 794 mil inscritos, muito obrigado Vamos lá rapaziada, tamo quase Começando por um flick do Monese O Monese é engraçado porque no decorrer do vídeo Veremos mais de um flick do Monese E a impressão que dá é que ele joga com assim muito alta E que ele tem muito controle Dessa essencial alta Mas não Ele usa o padrão da maioria 2 de sensibilidade E 400 de DPI Mas é bizarro Obviamente Tem flick do James James time, Game time. Game time. Okay, James doesn't miss these. As soon as you cross into the line of fire. Wow! Gorgeous. Nesse clipe, o Terce nem viu o Hobbit. O Terce estava de scope aberto e o Hobbit não estava no seu campo de visão. Ele acertou o flick porque sabia de onde o tiro estava vindo. Mano, reflexo assim, incrível. See the ball melt outside of B right now. What is that? A stunning shot from NQZ, brasileiro, não tá nesse vídeo por conta de um flick que deu, mas sim de um flick que tomou. Mano, o que o Nikodos fez aqui, eu não sei como ele viu o NQZ. É assim, bizarro. É triste saber que o NQZ não tá nesse vídeo, mas o ruim do Halzer que tá. Parece aí, ó, quem tá com saudade das rinhas de prata... Tá aí, velho. Me lembra muito o Lintinho, o lindinho no começo, né, velho, que era ruim, horroroso, tinha problema com escada e jogava de de de, de Bison, né? All right. Like I ain't seen anything for rounds. I'm more than happy to push out and take the Oh my god. That's unreal. What pegs conseguiu meter um flickaço de diggle, pom side. The fact he's at B could come as a bit of a surprise, but right now falls. Oh, oh, Apex! Esse é simple, cego. Mano, eu vou explicar depois o porquê ele ter sido tão insano. E falar outra coisa. Maui, você viu simple. Oh, olha para ele while ele runs. Oh, Não, tão rápido. Repare que na hora que o simple atirou, ele estava cego. Ele Porém, antes de ficar cego, ele pegou a informação que estava rolando um run boost ali no meio. E na cabeça dele, ele conseguiu desenhar exatamente o caminho que o Monesi faria após o salto. E mesmo cego, ele teve a noção de colocar a mira onde precisava. Mano, muita noção e muito reflexo também, rapaziada. Dust 2, fundo, flick do Oxy surpreendeu. Oh. Oh. Pra quem fala que o Fallen tá velho, dá um ligue nesse flickzinho aí contra a Forze Num momento importante, porque a partida já tava no overtime Era um 2x2, então o Fallen acertou esse tiro aqui, mano, era um tiro muito difícil E acabou sendo também um tiro muito importante Eu tô falando, Apocão. 2x2, ainda bem que não botou, porque ia zicar o Fallen sabe Ai, tá hum. na... Tá, tá no tiro do professor Quê? Uou! Uou! Uou Calma! Mano, você ainda vai perder esse round E a nossa cara fazer tudo isso e perder o um round Fica olhando Jerry 1x2, falem de um lado Fênix do outro Meu amigo uh! Fallen é um só dando flick em partidas profissionais, como em live também. Quando o cara é confiante, ele não escolhe um pixel. O pixel dele é o meio, e aí onde o cara aparecer, ele flica. O cara que é confiante, qual que faz isso? O Fallen é um deles. Fechado, xuxa. Mais um, que hoje em? É. tapete. tapete. Boa. Teve outro do Fallen que parece que passou despercebido, mas foi sensacional. O Flum, que é um streamer gringo, famoso, conhecido, estava transmitindo a partida dele e não acreditou. Oh! Oh my god. Jogada pró-Imperial, agora uma jogada contra Imperial. Nine da IHC. Com todo respeito, Nine. É mais um clique de Diggle, mas aqui.. ele okay. que Foi um pouquinho cagado, assim. O da PEX foi mais bonito. E não foi cagada. Querendo desmerecer o Nine, né? Mas tô falando. And pretty much guarantee a free kill. Oh! Oh! Oh there it is! Oh, The turner um out. agora que eu não tem o que falar. Não tenho. Go tactic, Good pick from and he's going remain aggressive. Oh my dear lord. That's completing the nade damage from earlier. Simple de novo, duas vezes agora. Tronic gets a freebie. B3 demanded of Simple. He'd love the bomb, but he needs a frag first, and Carrigan lacks a around the corner. Could lead to a plant, safe Haves in the smoke on the default box, he's evaporated. <laughs> Mais um do Monese. Monese contra MBR. Mano, Monese contra MBR, mano, não sei. O cara virou Goku. Mas que E é mais um clipe que parece que a sense dele é altíssima. Damage. Oh, there goes Alexi. A chance. A real chance. Modesty is going to start bringing it back. He chips away at one. Now he's got to watch from behind. Nico recovers his aim. Snaps over. Oh, that's quick. That is so quick. E just. As as mais de um clipe do Monese, mais de um clipe do Simple, e agora mais um clipe do Jamie Esse que, na minha opinião, merece grafite. Eu expliquei pra vocês o porquê nesse vídeo aqui. Esse clipe merecia grafite, pô. Tudo que significou, inclusive. I don't even think o realizes he can actually save. He probably feels like there's que presence presença the people on site. But the clutch is on. Oh, that smoke, it catches the Thrill, and that's a little bit unfortunate. Otherwise, maybe he's gonna try to put some pressure. He's still gonna go for it. picks up that no, one. Oh no! Out of his world! Game! Are you kidding me? He actually picks up the round! Flick de m 4? Tem, tem também. Tizian da BIG, jogou muito. Tizian, Malpoos will not wait around, swings taps and he's alone in the site with Faving out. They can't find Tizian but Faves a dead man and Tizian now set up for the post bomb beautiful flick. 1v1 now. is in the middle of the bomb site and Tizian waits corner only one place to be and Death's not ready. It's Tizian with a 1v3 in the post plant. Mantu da OG contra FaZe. Is da Liquid também tá nessa lista. fake plant, 15 seconds. Nails it. Rush is. Mais um aqui que foi lindo, mas. Eu acho que foi cagada também. A Gisk, Vitality. Oh meu Deus, ele That's why I was frazzled Breezer da Astralis Mano, inclusive O que aconteceu com a Astralis Esse ano de 2022, hein? Nossa senhora Espero que volte ao normal agora com o device, né? Quer dizer, não sei também É que é melhor não Senão os cara voltam a ganhar tudo também Aí ferrou Já era, perde a graça Mais uma vez Monésio Grande campeão desse vídeo Agora em live Moleque arregaçou De Deagle e Alp Agora, ó, na minha opinião, esse do KNS é disparado mais bonito Ah, mas não foi partida profissional Ok, então o do KNS foi o mais bonito do vídeo E em partida profissional mais bonito Mano, acho que foi o do Apex, cara, de digo e o do Zayu Vou colocar o ranking aqui KNS, Apex e Zayu Esse é o top 3, comenta o seu top 3 Mas vamos pro esse flick do KNS, né? Vou mostrar ele que é louco Não, dá. Dá Um jogador Outro That'd be that'd be all oh, lolo Alexib, na época que jogava pela G2. Mano, ah, Será que valeu a pena pra G2 tirar o Alexi pra colocar o Hux? Questionável, né? Essa play que ele fez foi linda. Flick de M4A1S, one tap. By war has continued and it could be just a few moments away from breaking G2 yet again. Alexi's got to make a move for, the time is running so dry, so low. He feels like Tentris has been called off, but now he's got to fight out. Oh! oh my god! The flick to Hades' head. Is there enough time? For... É isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, na opinião de vocês, qual o flick mais insano? Comenta o top 3. Meu top 3 eu já dei aí. Foi KNS, Apex e Zayu. Comenta o seu top 3. Lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo da hora do CSGO, mano, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho. Passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Zé e eu, eu, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Fá.